O AgroLink está aqui no estande da Zoetis e eu vou conversar com o Cleoci a respeito dos lançamentos que a empresa trouxe aqui para o Show Rural 2017. É, a Zoetis ela tem no seu histórico sempre procurar ter produtos novos, lançamentos que atendam ao mercado. E para o Show Rural a gente focou em três... Em três áreas de atuação das OETs muito fortes. É a prevenção com a vacina, a gente trouxe uma vacina, a Inforce 3, é uma vacina é única no mercado, uma vacina intranasal para prevenção de pneumonia. Tem um, um tratamento de mastite, um produto para tratamento de mastite, que é para vaca seca, o Spectramast DC. E a gente tem trabalhado muito forte o Clarified, que é um serviço de avaliação genética das OETs apoiado no marcador molecular e apoiado na genômica. Explica uh, para o nosso telespectador aqui do AgroLink como que funciona esse serviço de genômica. Bom, hoje a gente tem a possibilidade, com o advento da genômica, a gente tem a possibilidade de apenas com um pelo do animal, assim que ele nasce a gente já ter a predição genética desse animal, como ele será para a produção de leite, como ele será para a vida produtiva, como ele como ele se comportará geneticamente, o potencial genético desse animal, para... e, e a gente consegue isso muito cedo, desde um dia de vida do animal, a gente já consegue prever esse futuro e tomar a melhor decisão com essas informações. Muito bem. Bom, Clioci, muito obrigado pelas novidades que tu trouxe aqui, a gente te agradece e vamos continuar conversando. Eu que agradeço, eu que agradeço a oportunidade, vamos sim continuar conversando, estamos sempre à disposição. A Zoed se coloca sempre à disposição.